Olá, sejam bem-vindos ao maior canal de notícias verdadeiras do Brasil. Está no ar mais um vídeo inédito e cheio de participações especiais. Vamos conferir! Nós somos... da equipe do... Me Poupe! Da SUS Fake News. Agora, teremos participações de entrevistados e entrevistadores. Serão falados nesse vídeo quatro notícias. Quatro notícias que estão rolando nas redes sociais pelos aparelhos móveis, que são fake news, que são mentiras. E a partir daí nós iremos desmistificar essas mentiras. Nós iremos mostrar qual é a verdade por trás delas. É... O primeiro, A primeira análise será de um vídeo, o primeiro vídeo, as informações tiradas dele serão do vídeo do canal do YouTube Pula Muralha, esse é o nome do canal, e os dados referentes ao vídeo citado. Para a primeira informação, para a primeira conversa, é, eu pergunto a vocês, é verdade que tem pessoas caindo na China por coronavírus? Ou é fake news? Para início de conversa, o que é o coronavírus? O coronavírus é uma doença originada pelo vírus com corona e foi originado na China, numa província chinesa, chamada Wuhan, na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019. E a partir daí, por meio do grande fluxo de pessoas no mundo e pela globalização, o grande... Foi grande o número de infectados, grandes pessoas se contaminaram e hoje, na nossa atual situação, em agosto de 2020, grandes são os casos de mortes, de contaminação e por isso que estamos falando sobre notícias dessa doença. Primeiramente, vamos ver o vídeo de um médico. O vídeo vai estar passando aqui ao lado, como vocês podem ver. Nesse vídeo, retrata um médico que, um médico já idoso, que está em um elevador e ele está caindo no elevador. E ao sair do elevador e ir para o estacionamento, ele também cai, como vocês podem estar observando. E não, esse médico ele não está caindo por coronavírus, ele está caindo de cansaço, ele está exausto, pois. Desde o início dessa pandemia até hoje, os médicos já trabalhavam incansavelmente, tanto médicos, quanto enfermeiros, quanto voluntários, já trabalhavam muito. E agora, com muitos casos da doença, os médicos estão trabalhando ainda mais, muito, muito mesmo, dia e noite para combater o coronavírus. E... Dá pra gente perceber que ele está cansado, que ele está caindo e isso é por excesso de trabalho. Infelizmente, em uma entrevista que também vai aparecer aqui, mostra a cabeça dele enfaixada, pois ele machucou a cabeça e quebrou alguns dentes por causa da queda. Esse vídeo foi... Gravado ocorreu em 31 de dezembro, lá na China. Dá para perceber que a doença ainda não estava espalhada porque nem máscara ele estava usando. Então, está comprovado. Esse médico é mais um exemplo de pessoas que não caíram por coronavírus. Ele caiu de cansaço, por um excesso de trabalho. Ele passou o dia trabalhando e na entrevista, depois de hospitalizado, né, para poder... É, Ajeitar os dentes e, e melhorar a cabeça, que ele machucou. Ele ainda fala que se ele pudesse, ele trabalha, trabalharia mais para ajudar mais pessoas. Então, pronto, comprovado. Esse médico caiu por excesso de trabalho, por estar exausto, até porque o vídeo aconteceu em 39 meses. De a participação do estudante Vinícius. Ele vai analisar um vídeo que desde o início da pandemia, há seis meses atrás, está rolando nas redes sociais, nas mídias e nos aparelhos celulares. Esse vídeo, na verdade, é uma colagem de sete videozinhos curtos. Sete vídeos curtos foram colados e juntados em um só. Esse vídeo ele é composto de 1 um minuto e 51 segundos e é muito complicado analisá-lo, pois não traz nenhuma informação, a maioria, a maior parte do vídeo só são, são mudos, só são câmeras filmando aquela cena, não tem som, as pessoas não dizem nada do que está acontecendo, supostamente estava rolando que essas pessoas estariam caindo pela doença do coronavírus. Essas pessoas estariam infectadas pelo coronavírus e estaria caindo e supostamente morrendo por causa da doença. A gente vai entender um pouco mais de como isso está acontecendo. Enfim, esse vídeo não é nada informativo, não traz nenhum tipo de informação que possa nos ajudar a entender a doença. E em um breve comentário a respeito do vídeo, supostamente é dito que está acontecendo numa cidade chamada Shantong, em uma província chinesa, uma província lá em Canton, no sul da China. E logo após fala que é em Wuhan, que é o epicentro da doença. Wuhan foi a cidade do epicentro da doença. E o Wuhan é no meio da China, ou seja, são lugares diferentes. Enfim, vamos analisá-lo e entendermos o porquê que é mentira. Obrigado, Carol, pela introdução. O vídeo que irei analisar estará aqui ao meu lado reproduzindo, sendo que é importante observar que a comunidade do YouTube não o reconhece como próprio, ou seja, ele é um vídeo impróprio para alguns públicos. Sendo mais um fato a favor de que essa notícia sobre os chineses caindo por coronavírus é falsa. Temos também observar que nos vídeos são apresentados as pessoas caindo no chão ou já está caída no chão. Não há nenhum fato verídico que elas estão caindo pela doença do Covid-19. Sendo que o Covid-19 não causa desmaio. Para concluir a análise, podemos dizer que as notícias são fixas. Diante dos fatos apresentados aqui na análise. Pois o vídeo que mostra as pessoas caindo não há fatos suficientes para provar que elas estão caindo pelo corona. A doença também não causa desmaio. E fora o YouTube que não monetiza os vídeos sobre essa notícia. Esses são os fatos apresentados contaminados de Covid-19, coronavírus enviados ao Brasil. Uma notícia falsa. Nesse vídeo eu explicarei por que de ser uma fake news. Continuando o assunto, dados que provam que essa notícia realmente não é verdadeira podem ser facilmente encontrados no site do Ministério da Saúde do governo do Ceará, onde o próprio Ministério afirma que não há evidências que produtos vindos da China para o Brasil tragam coronavírus COVID-19. Ainda enfatiza que vírus como esse são incapazes de viver tanto tempo fora do corpo de outros seres vivos, e o tempo de tráfego desses produtos costuma demorar dias. Para saber mais, acesse o site www.saude.gov.br. Animais de estimação podem transmitir a COVID-19? As pesquisas indicam que cães, gatos, animais domésticos no geral, não podem transmitir a COVID-19 para humanos, pois estes já adquirem a covid da sua própria espécie. Agora a pergunta que não quer calar. O titular da doença pode ficar na companhia de seus bichos? Sabemos que não há exceção para isso. A pessoa que contrai a COVID-19 precisa ficar em isolamento social, sem contato com nenhuma pessoa ou animal. Agora, alguns cuidados que precisamos ter. Passar álcool em gel na companhia de seu bicho, usar luvas e dar banho todo dia. Muitas pesquisas sobre o novo coronavírus vêm sendo desenvolvidas e publicadas recentemente. E não apenas sobre o impacto na infecção na saúde humana, como também a repercussão nos animais. Recentemente, um grupo de pesquisadores constatou a presença do novo coronavírus em fazendas de criação desses animais na Holanda em 24 felinos do mesmo local é importante esclarecer que não existe até o momento um relato sobre os animais transmitirem a doença para humanos fazendo a seguinte notícia para vocês o forte consumo de álcool ele mata o vírus presente no ar inalado o fato é que isso é mentira gente o álcool ele não mata o vírus presente no ar. Ele tão pouco desinfeta nossa boca ou nossa garganta. Acontece que essas bebidas destigadas elas só fazem com que a nossa imunidade abaixe e a resistência do vírus permaneça. Então, essa notícia é falsa. Álcool e a COVID. Essa é a notícia que hoje eu vou repassar pra vocês. Uma notícia que, antes de tudo, ela é falsa. Você, se você tiver visto em algum canto, alguma pessoa falando, já para e diz Olha, essa notícia é falsa, não se deve acreditar e... Mas por que esse álcool vai me fazer mal? Porque não é um álcool que você toma é, nos finais de semana com amigos É um álcool que vai estar tá com alguma substância que não pode ser ingerida Como por exemplo, um detergente Sim, pode ter um detergente dentro do álcool. E você acaba tomando achando que aquela notícia que você viu é verdadeira, sem ao menos ter procurado, pesquisado ou ter se informado se a fonte realmente era confiável. E muitas pessoas acabaram tomando essa bebida alcoólica achando que elas iam se curar, iam se prevenir do Covid. E muito pelo contrário, essas pessoas acabaram se infectando. Ou acabaram morrendo, né? Como no Irã, milhares de pessoas é, com medo da doença acabaram ingerindo o álcool e acabaram... Milhares de pessoas acabaram morrendo e milhares, outras milhares de pessoas acabaram se infectando devido a dividir copos. Milhares, várias pessoas querendo, ai, é a, cura, é a cura, é a cura, eu vou tomar. Vai passando copinho para cada um e acabaram se contaminando também dessa forma. Ou também de outras formas que... Todo mundo sabe como se pode se contaminar.